Eu sou o trazendo mais um vídeo pro canal, seja tudo bem a mais um vídeo aqui no meu canal. Seguinte, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Não se esqueça também de comentar alguma coisa aí para mim saber que você é um inscrito vivo do meu canal. Não é uma pessoa aleatória que dá like e vai embora, beleza? Hoje eu tô aqui no DTC Alter, trazer a segunda parte, daquela evolução. Então, se vocês apoiam, tá ligado, né? Tem que deixar muito like aí pra gente poder divulgar mais que ver o servidor poder ter mais vídeo aqui no canal e incentivar eu a fazer mais vídeo, beleza para a quantidade de likes eu vou saber que vocês estão valorizando esse vídeo aqui de dd take walker demorou? <risos> enfim, aqui para mostrar a continha, fiz algumas revolução, vocês viram que no último videozinho eu parei com 1 milhão e 300, 300, 300, 300 e que agora eu tô com 1 milhão e 700 vou vir algumas né, ainda estou com o neném do amor também até parceiro <risos> no videozinho muita gente <risos> e o que, que acontece galera que o YouTube tá com o bug, alguma coisa assim mano tá dando tudo errado velho você pode postar o vídeo na hora que for que o vídeo tá pegando um pouco de visualização então vocês vão fazer o quê vão pegar o vídeo divulgar mostrar para algum amigo de vocês que curte DDT que joga 337 para oh, assistir o vídeo aqui DDT pirata o cara fazendo a evolução até tá legalzinho edita bem tal vai é capim pá, pá. Pegado? aquele nike dá aquela compartilhada aí no vídeo que puder então olha vai ficar quase foco ficar de tributo 5 de vida 50k de vida na verdade vem hum. esse aqui do rian um salve pro rian né mano ele me ajudou nesses itens aí daí eu faço assim nessas figuras, vou assim essas figuras ativar o que, que tem aqui pra ativar hum. Batinho, tem. Se tiver figura aí, ó. Ficou bonito o dia Que não deveria ter igual. Tá Mano, Pra não ficar perdido, tem a motinha. vocês. <risos> usar vocês aqui. Hum, alce. O último do Free Fire também é alce. <risos> Usando. Eu tenho uma motinha aqui também Sim pai ó. Ai pai, pai. É 2 milhões de FC Bonito, fino Eu Só vou pegar um escudinho aqui ó. Tá com um né, naipizão Cheiroso filho. Aqui vem o quê? Nada? Nem compensa abrir. Fugura, vou ativar minha fugura ó. O baúzinho que eu tenho agora só dar um cima, não, pra carregar tudo Galera, esse vídeo aqui vai ter só umas último de um, fundo Vai ter uma, aquela edição que eu fiz no outro Porque eu não vi que a galera valorizou o último vídeozinho que eu trouxe por Tipo assim, com mais edição, com mais coisa assim Não vi muito like Então, isso daqui vai ser mais simples pra ver E não simples tiver muito like Eu continuo fazendo vídeo mais simples e com mais frequência mas se eu ver que no outro teve muito mais likes, depois que eu dele, né? O que eu vou fazer? Pegar e fazer vídeo mais editado, para ter mais sentido ser mais, mais engraçado aí para vocês. Não, não é melhor que a roupinha não, roupinha é um bicho. É bom que a gente vai ativar a fulgura por velho. Hum, não é pegou. Oh, essa cor que vai ficar fino, bonita e cheirosa, filho. Não tem nem como. Na hora que vocês veem, você vai falar, a gente tá escalando. mano, essa. Oba, é, ué, é, <risos> Neve visão, uhum. Beleza. Vou um aqui, ó. É, quero ativar. Aqui tá tudo ativadinho. Não tá podendo hoje, nem é tá podendo. <risos> Vamos ah, lá, né? Passou um demônio aqui, não sei quem foi, né? sim Nossa, três coisas de coisa que eu vou ativar aqui vai ser bom, né? UFC que não acaba. Tributo preto. Baú de Fugura aqui é a melhor coisa que eu tenho a todo toda filho já deixa o like se vocês estão curtindo o um vídeozinho mano que é muito importante e eu vou fazer vídeo aí quer ver mais editado eu tô pensando em gravar fifty também né, galera agora pelo celular Dá aí uma dica aí de que jogo vocês querem que eu grave pelo celular meu celular falta os bagulho de boa, Daí aí anos de evolução pera meu Nossa, tá doido aqui, tá? Nem sei se isso aqui vai dar pra ativar tudo, mas ainda vai tentar. as moedas aqui já tá, tá no final. Hum. tá pegando tributo, subindo, subindo devagarzinho. tá mais 100 mil de FC, tá bom, filho. Vamos subindo devagarzinho, que rapidão. Consegue. Um, de baú, baú, de onde você está hum, Beleza Não tem cocô, filho, aí pode Não pode Minha beleza Vamos ver aqui Fazer minha vida, tem dia aqui, não dando. Beleza. Vamos lá nossa figura voltar a ativação das figuras vamos ativar tudo assim, acelervação né? não, não tem ativando um, um acho então vou acelerar o vídeo um pouco, galera, só para ativar esse aqui. E hey, aí galera, Acabei de ativar as figuras lá. Deu 2 milhões e meio de FC. Tá oh, bom, né mano? A gente tava com 1 milhão e 70. Evoluindo em um pouquinho em pouquinho. Tô alcançando lá o que eu quero? Vamos ver aqui, se tiver com né. Mano... Hum... E vai passar, colocar o bichinho para seguir mesmo? Esqueci. Tudo bem, né? Hum... é Beleza, né? Ele aqui... Opa. Ah, tá, tá, tá, só vai tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, que tá, hard, né, galera? Não é tão fácil de tá, não. A gente tá conseguindo UFC, legal. um FC, legal. Não foto assim pra upar, não. Hum, esse aqui que vai dar FC, hein. Hum, deu. 3 milhões aí, pra você ver. Os atributos. Deixa eu ir aqui no treino. É. <risos> Acho que é espiritual Armadura A gente leve lá Vou colocar umas compreensão aqui para ver se eu 3 milhões. O vídeo tá grande, mas beleza, né? Aí, Não dá pra fazer alguma coisa? Espera aí que eu tenho de atribuir, que desativar o negócio do Wi-Fi aqui. Aí, beleza. A gente vai ficar forte, galera. Muito forte mesmo. Aí que ver? Só que eu for PVP, mano. Nas lives, nem tudo. Peguei vai morrer, filho. Quer ver choro não, né, galera? Não quero ver choro. Aceito, assim, eu tô upando aí, ó. Tô mostrando em vídeo, fazendo evolução. Às vezes eu tenho que fazer evolução depois que eu tô bem forte, mano. Porque os caras é safado, velho. Daí que eu tô upando, daí eles dão um jeito de ficar mais forte que eu. Sempre essa rixa aí, mas tudo bem. E, ó, 3 milhões na área. Pum. A ah, pumpiru de Ó, <risos> oh, Tá ficando legal, filho. tá ficando top. Bem, beleza. Sanguinho aqui também. Aqui no pet. Uma macra, quer dizer, né? Já abriu isso pra nós? Piscina, ah. <risos> essa é a minha que é Vai lá, isso aqui. <risos> Aí beleza. Agora, por enquanto vai ser isso, né, galera? Que eu vou evoluir aqui, até conseguir mais coisa pra mim fazer... As, As coisas aqui, pra eu evoluir, né? Sei lá, vou trazer um videozinho aí pra vocês de dicas, se vocês precisarem de dicas, essas coisas. Vai ficar legal a pontinha, mano. O que, que vocês acham? Dois dias de up na conta já tá assim, ó. É legalzinho, ó. Nem escuto, sem nada ainda, filho. Os caras ainda tem de upar atualizar, de upar o treino, de o as pelas, vai o resto das figuras montaria, tem de acabar de upar coisa filho vai ficar aqui na motinha mesmo Oh, um salve pro Ryan. Então basicamente é isso, né galera? O que eu vou fazer aqui? <risos> Ai, é, o cara criou o nick com a Amanda e o Pedro. Gente... nossa boa finalizar o vídeo <risos> é que era isso galera espero que vocês tenham gostado se você for novo no canal se inscreve ativa o sininho de notificação não se esquece de deixar o seu like para estar tá ajudando a divulgar esse vídeo como eu disse para vocês o youtube está meio bugado então divulga o canal para parecer recomendado se coloca 5 estrelas e não se esquece de virar membro aí para poder acompanhar a interação é, nos bastidores do canal. É isso aí, meu filho. Daí é você já evoluiu seu cartãozinho aí daquela forma. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um abraço tchau.